Já ouviu falar? Faz ideia do que essa palavra significa? Calma que eu vou te explicar. O spread nada mais é do que o lucro de uma operação de compra e venda. No universo financeiro ele aparece em alguns contextos. Eu vou trazer aqui dois exemplos. Quando as contas apertam e você vai até um banco pedir um empréstimo, uma taxa de juros é cobrada, certo? Esse dinheiro que o banco está te emprestando vem de uma captação feita por ele mesmo, em que investidores aplicam seu patrimônio e, em troca, recebem uma porcentagem de rendimento. O spread é justamente a diferença entre essas duas taxas. Se o banco paga 5% de juros ao ano para o investidor que deixou ali o seu dinheiro rendendo e empresta o mesmo valor a uma taxa de 15, o spread é de 10 pontos percentuais. Quando o assunto é investimento, o spread é a diferença e o ganho entre a compra e a venda de uma ação. As ações mais fáceis de vender e mais negociadas, ou seja, mais liquidez, costuma ter o um spread menor. Já as ações com menos liquidez, têm um spread maior. O spread varia de acordo com as oscilações na Bolsa e ajuda o investidor a calcular uma possível taxa de retorno em operações de compra e venda. Ficou mais claro? Se você quer entender mais sobre como o spread é calculado e o impacto dele nos seus investimentos, é muito fácil. Abra sua conta na Genial e tenha acesso aos nossos assessores, que estão super preparados para te ajudar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Além disso, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha aqui no vídeo e ativar as notificações para não perder nada. Até a próxima!